eventos como esse acho que deveriam ser incentivados né é, cada vez mais chamando o pessoal da indústria e também o pessoal da academia né para debater é, temas importantes interessantes é muito gratificante quando a gente consegue né é, levar conhecimento né? para outros locais